Sabe? Acredito que você chegou nesse vídeo porque você quer renda extra. Você quer um pouco mais sobre capital, atingir um pouco mais da tua liberdade, atrair um pouco mais de dinheiro para si, para propriamente realizar algum desejo, algum sonho, alguma coisa que você queira. Por exemplo, poder viajar, conhecer outros lugares, conhecer o mundo. Nesse vídeo eu vou mostrar para você exatamente 10 fontes de renda, 10 fontes de renda extra que você pode fazer a partir da, da sua casa com o seu celular ou com o computador. E independente você não precisa largar emprego, ou se você não tem um emprego, você pode fazer também essas rendas. E eu vou me atentar a seguir uma ordem cronológica dessas rendas, onde da primeira até a última é o grau de investimento no qual você precisa. Ou seja, as primeiras você praticamente não precisa investir nenhum centavo. Basta você investir um pouco do seu tempo e executar para ter um pouco mais de renda extra. Claro que a proporção é, conforme você aumenta, você precisa investir um pouco mais para poder ter uma renda melhor. É, é muito comum as pessoas buscarem uma renda extra, as pessoas buscarem uma fonte alternativa do negócio que elas têm, ou do emprego. Só que eu já te deixo um alerta, a renda extra ela não é um negócio que acontece da noite para o dia, ela dá um certo trabalho para se produzir, mas é totalmente possível, é totalmente dentro da realidade padrão muita gente consegue, a grande maioria das pessoas consegue só tem um fator que faz com que pessoas não consigam e esse fator é justamente a dedicação para qual? a dedicação em fazer com que o negócio aconteça então acompanha esse vídeo até o final porque eu vou te explicar exatamente passo a passo sobre cada uma das 10 fontes de renda extra que você mesmo pode aplicar na tua casa e para continuar, a gente vai precisar ir para o meu computador agora E lá no computador eu vou te mostrar um pouco mais sobre cada fonte Vou mostrar onde você consegue acessar, quais os sites você precisa entrar e cada detalhe disso Já estou aqui no meu computador e eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela Vocês vão me ver no cantinho da tela aqui E eu quero compartilhar exatamente 10 fontes de rendas que são altamente simples de se aplicar Algumas simples, outras não, mas de maneira gradual eu vou mostrar a, desde a mais simples até as mais complexas e que você pode começar a aplicar agora mesmo. Mas para que você assista esse vídeo até o final, eu quero te mostrar aqui em um dos meus painéis. Eu fiz um relatório do dia 1 de 1 de 2019 até o dia 15 do 12, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo. A minha empresa, um, um dos meus produtos, eu escolhi um dos produtos, teve um faturamento de 375 mil reais ao longo desse ano, e a minha comissão líquida é porque, uh, como que eu faço? A empresa ela tem uma conta, e ela tem lá, e eu tenho um percentual líquido, que é o que cai para mim, que é 20%, então eu ganho em torno de 20% de tudo da empresa, eu sei que isso é meu lucro real, e todos os outros 80% fica para a empresa, para pagar a equipe, para pagar o que for. E eu fiz o um cálculo só esse ano, com um dos meus produtos, um único produto selecionado, ao longo do ano inteiro, eu tive um faturamento de 375 mil na empresa, até a data de hoje. E o meu lucro líquido com esse único produto foi de mais de 60 mil reais. Um único produto. Tá, eu vou mostrar pra vocês passo a passo como funciona cada coisa. Aqui eu só queria mostrar pra vocês que realmente funciona e daqui a pouco vocês vão entender o que é isso. Isso aqui é a oitava forma de se ganhar dinheiro, tá? É a minha preferida. A oitava forma de se ganhar dinheiro é a minha preferida e eu vou mostrar pra vocês. Mas vamos começar direto da número 1. Um. As 10 fontes de renda online... Quando eu falo de fonte de renda e tal, eu, eu mostro porque a maioria das pessoas estão buscando uma alternativa, uma renda extra para poder ter um, um benefício maior, para poder prover um pouco mais para tua família, como eu já comentei antes. antes. E a maioria das pessoas procuram coisas fáceis ou até mesmo não querem coisas fáceis, mas querem coisas que dão resultado de verdade, mas sem ser algo que vá, digamos, enganar como as pirâmides financeiras que tem acontecido muito no Brasil e algumas questões assim. Então eu não vou te mostrar nada que envolve cadastrar pessoas, pirâmide financeira e esses negócios assim, não. Eu vou te mostrar exatamente fontes reais que você pode começar como uma renda alternativa, uma renda extra, mesmo no seu emprego, se você ainda tem um emprego no seu emprego, você pode fazer isso e ganhar uma renda extra no seu horário vago, ok? Então vamos lá. Primeira fonte de renda é você prestar serviços de maneira simples. Serviços como freelancer de forma simples, por quê? Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você sabe escrever bons textos. Eu sou uma pessoa que normalmente não tenho muito tempo para ficar, ficar escrevendo os meus blogs e tudo mais. E às vezes eu quero que escrevam uma linha de texto, uma, uma base, que faça uma pesquisa para mim numa base de texto e depois eu pego aquele conteúdo e eu refino, eu melhoro a qualidade dele com as minhas palavras. E eu posso pagar uma pessoa para fazer isso. Agora se coloque do outro lado. Se você é uma pessoa que tem aí, uma hora livre e pode fazer uma pesquisa sobre um tipo de texto, Escrever uma redação para mim, eu posso te pagar por isso. E não é só eu que faço isso. Muitas pessoas. A maioria das empresas não tem tempo de ficar produzindo imagens como designer, não tem tempo de ficar fazendo texto ou escrevendo algumas outras coisas, traduzindo e coisas assim. E elas pagam freelancers para fazer isso. E esses são serviços simples que qualquer pessoa pode fazer qualquer pessoa pode começar a trabalhar. E onde você começa a trabalhar como esse tipo de freelancer Simples. Um, você não precisa investir um real para fazer isso, tá? Você só precisa ter um pouquinho de tempo e algum conhecimento sobre alguma coisa. Mas é tão simples que você vai ver agora. São três sites: 20 pila, 20 conto e Fiverr. 20 pila é porque na verdade eles pagam 20 reais pelo trabalho. E Fiverr é porque ele é em dólar, mas são 5 dólares, que é o equivalente a, a 20 reais. Dá um pouquinho mais porque o câmbio está um pouco alto hoje. Mas vamos lá. Olha que tipo de serviço que eu estou falando com você. Copyright, eu vou fazer sua copy perfeita, eu vou gravar a locução e narração da sua voz. Quando abre isso aqui, o cara tá lá falando, eu vou gravar um minuto de locução pra você. Provavelmente é alguém que tem algum microfone em casa e vai simplesmente fazer uma gravação profissional, tratar o vídeo e mandar pra pessoa. Um vídeo de um minuto, 20 reais, tudo perfeito. Eu vou criar clips, não sei nem o que, que é isso, profissional para você, pra sua empresa. É, eu vou editar seu vídeo de uma forma... Aqui são outros tipos de trabalho. Artes para redes sociais. O que, que seriam artes para redes sociais? Eu vou criar, por exemplo, capa, é, foto de capa, foto de perfil, essas coisas assim. São coisas simples que você consegue fazer. Eu vou criar duas artes, tá vendo? Não é nada muito complexo. Por 20 reais. Ah, aí tem aqui: eu vou traduzir o seu e-book. Eu vou criar artes para suas redes sociais. Eu vou criar nomes para o seu negócio. Eu vou fazer artes incríveis para suas redes sociais. Tem outras coisas também. Eu vou criar a sua logo com qualidade. Então, assim, se você tem, domina algum, algum tipo de, tem alguma experiência sobre alguma coisa dessas, você pode colocar aqui e vender. E, olha, tem várias áreas. Depois você entra nesse site e dá uma pesquisada. É, Design gráfico, vou colocar aqui marketing digital só para vocês darem uma olhada. Tem, tem outras áreas também, ó. Programação e tecnologia, música e áudio, vídeo e animação, escrita e tradução, negócios e outros pontos. A minha conexão não está das melhores, por isso deve demorar. Eu vou escrever artigos para o seu blog, eu vou analisar a sua loja virtual, eu vou criar o Instagram da sua empresa. Tá vendo? Uma empresa não tem tempo de criar, vai lá e paga 20 reais para alguém fazer. Você, do outro lado, sabe criar um Instagram, que é muito simples, basta você ter um e-mail e criar lá a conta, é muito rápido. Você pode oferecer esse serviço, as empresas podem te pagar para fazer isso, entendeu? Eu vou criar um link de WhatsApp personalizado. Gente, 20 reais para criar um link de WhatsApp personalizado. E tem gente que compra. Só que se eu te explicar que isso aqui você vai em um site e coloca lá o seu número de WhatsApp e ele já te dá o link personalizado? É, mas tem gente que não sabe fazer isso e paga para alguém que saiba fazer. Uh, e tem outros tipos de trabalho. O 20 pila é, é o 20 pila é esse, e o 20 conto é esse outro site aqui que basicamente segue a mesma lógica. É um concorrente. E você pode vir aqui, ó. É 20 conto, logos, serviços criativos, marketing digital, escrita e tradução, edição de vídeo. Diversão e estilo de vida. Tá vendo? Tem várias coisas você pode procurar aqui. É, eu vou divulgar sua conta para 300 mil seguidores. isso aqui provavelmente é alguém que tem um monte de seguidores e vai fazer isso. Eu vou criar a sua identidade visual. Eu vou desenvolver três nomes para sua empresa. E etc, etc. Então você pode fazer isso. Esse tipo de trabalho. É uma renda extra. Você vai ganhar alguma coisinha a mais. Claro que não vai te deixar rico. Mas é um bom começo. É um ponto de partida. Você pode fazer serviços pontuais. E tem o Fiverr também. Que ele é em inglês. Uh, mas você pode. Na verdade, ele já tem tradução, algumas coisas em português, mas você pode procurar aqui, é a mesma ideia, só que você vai ganhar em dólar, tá? É, e também é 5 dólares os trabalhos, a maior parte dos trabalhos. Pode cobrar um extra, pode fazer alguma coisa assim, pode, por alguns trabalhos adicionais. Por exemplo, você vai fazer uma logo, mas você fala assim, ah, só tem direito a uma revisão. Você quer fazer duas revisões, você tem que pagar. E pronto, assim você faz. Uma outra estratégia aqui, você pode usar isso para captar novos clientes, tá? Para o teu negócio, mas isso fica para um outro momento. Beleza? Essa é a primeira fonte de renda. Serviços simples como freelancer. Tá entendido? Então a gente passa para a segunda fonte de renda. Como que é a segunda fonte de renda? Serviços profissionais como freelancer. O serviço simples é qualquer pessoa que não saiba muita coisa, mas que tem a força de vontade e consegue fazer um serviço simples como freelancer. Já o serviço profissional, eu preciso... Dizer assim, você precisa ter um domínio de alguma coisa mais técnica. Então, por exemplo, aqui, se eu pedir um designer gráfico, eu quero uma pessoa que realmente entenda de Photoshop, CorelDRAW, só que eu também estou disposto a pagar muito mais por isso. Eu posso pagar 100, 200, 600 reais por uma pessoa fazer isso para mim. Então, vamos lá. Como freelancer profissional, eu separei dois sites. Tem outros, mas eu separei dois sites. O Orkana e o freelancer.com. O Orcana você vem aqui... E, ó, você quer publicar um, um, um projeto, se eu quiser publicar um projeto. No seu caso, você vai colocar uma oferta. Você vai se apresentar, você vai olhar os projetos publicados e vai aplicar para eles, falando que você sabe fazer. Então, por exemplo, ó, é, renovar o seu site, é, lance seu mobile. Isso aqui é para pessoas. Agora, vamos lá. Trabalho como freelancer. Criação de banner de Natal. Eu posso fazer uma proposta... A pessoa está disposta a pagar 50 dólares para fazer uma criação de um banner para Natal. Tamanho, Facebook e Instagram. E aqui tem as descrições. Criar um banner de Natal para clientes. Tamanho de Facebook, Instagram, WhatsApp e e-mail. Esse banner será enviado... Tá vendo? Se você sabe um pouquinho de Photoshop e você consegue pegar esse projeto aqui. 50 doletas. Você pode ganhar 50 dólares com esse projeto. 50 dólares se eu converter vai dar uns 200 e poucos reais. Mais ou menos. Com um projeto. Tá vendo? Foi publicada 15 minutos atrás. Prazo de entregas 2 dias. Proposta, já tem 3 pessoas que deram a proposta. Uh, última resposta, agora mesmo e tal, no Brasil. Beleza. Vídeos de animados de 15 segundos para anúncio no Facebook e Instagram. Tá disposto a pagar também 50 dólares. É, às vezes, pra você, pode aparecer em real, tá? É que como eu tô na Europa, aparece muita coisa pra mim em dólar ou, ou em euro. Já, tra... já muda o preço na hora no meu computador, tá bom? Mas pode aparecer em real pra você. Preciso de um copywriting para a construção de uma página de venda. Ou seja, uma pessoa que saiba escrever textos uh, com qualidade. O copywriter ele usa gatilhos e coisas assim. É uma técnica. Então, se você sabe alguma coisa dessa técnica, você pode escrever textos e ganhar uma graninha com essas coisas. É um trabalho pontual, mas é um trabalho de freelancer mais uh, profissional, vamos dizer assim. Aí você pode... Ó, é, redação de artigos para blog é, de revisão de textos e transcrições. De 50 a 100 dólares. 50 a 100 dólares, aqui ele está tá disposto a pagar de 250 a 500 reais, mais ou menos. Aí tem que analisar, ó. quantas palavras? É, de 1.000 a 5.000 palavras, categoria, tradução, ó, criação de 4 artigos por mês, ou seja, 4 artigos por mês, você vai escrever 4 textos por mês, de 1.000 a 5.000 palavras, e a média normalmente é, é 1.200 palavras cada artigo, então você vai escrever 4 artigos, vai dar 5.000 palavras ao todo. Então você vai escrever 5.000 palavras e a pessoa está disposta a pagar... Então Você vai analisar se, se, é, se é bom pra você, você pode aplicar Entende? São trabalhos mais profissionais Beleza? Tô me alongando muito aqui Você entra aqui, procura Tem muita coisa, é de graça também essa plataforma Você entra, pega e aplica Totalmente tranquilo Pelo menos a última vez que eu utilizei era de graça tá? É, só paga-se uma taxa quem, é, quem vai anunciar Por exemplo, eu vou anunciar alguma coisa eu pago uma taxa é, Quando eu contrato alguém Eu pago uma taxa Beleza, um outro também é o freelancer.com, já é um profissional também, é no mesmo estilo do Orkana, só que ele é todo em inglês e tal, então se você manja do, do inglês, você já pega clientes no mundo inteiro, já facilita demais pra você, se você reparar, quem utiliza? Microsoft, SAP, tá vendo? A PwC, a PwC é uma das maiores empresas, a Big Four de, de contabilidade, a É, tem Intel... Tá vendo? Boing, todos esses utilizam esse modelo de trabalho de freelancer. Por quê? Às vezes só precisa de um trabalho pontual. Mas suponhamos que você faça um trabalho pontual pra uma Boing, e eles gostam do teu trabalho e depois querem te contratar sempre como freelancer, mas te pagando uma grana mais forte por um trabalho mais contínuo. Então, é um extra, você não precisa largar teu emprego, você não precisa de nada. Tu entra aqui e faz, tá bom? É o mesmo estilo, você pode entrar aqui e analisar. Ó, marketing, é, a partir de, de 150 é, dólares, tem aqui aplicativo mobile, tem muita coisa, você dá uma olhada, dá para aprender muita coisa. Beleza, aqui a gente já parte, então, para a nossa terceira fonte de renda. Até agora eu estou falando só fontes de renda simples, tá gente? É, até a quinta são fontes de renda simples que dependem é, do seu, da sua hora, você vai precisar usar a sua hora para executar alguma tarefa. Beleza? Depois da quinta, pra, da sexta para frente, eu mostro outras fontes que são mais automáticas, tá? Que te rendem dinheiro ao longo do tempo. Mas vamos lá. Uh, professor online. Essa é a terceira forma. Você pode usar um site chamado GetNinja. O que, que é isso? O que, que é professor online? Suponhamos que você sabe falar inglês e você quer dar aula de inglês. Eu entro aqui no GetNinja, dou aula de inglês. Para inglês tem outros sites também. Você pode dar aula de inglês por outros sites. Mas você é um professor de violão, você quer dar aula de violão, você pode dar aula de violão aqui online, oferecer e outras coisas também. Tá. Você pode oferecer aulas aqui. Tem tem formas de oferecer serviços na sua localidade no Get Ninja, mas o objetivo aqui é aulas online, tá bom? Então, se você é bom em alguma coisa, você pode ensinar as pessoas que queiram aprender aquela coisa como professor particular no Get Ninja. É, essa é a terceira forma de ganho. A terceira forma de ganho. Outro ponto. Tirando a terceira forma, você vai dar aula ali como um professor e tal de alguma coisa. Você pode ser um expert em algum assunto. Suponhamos, você trabalha com área de negócios. Você é muito bom em business. Você está há muitos anos no mercado. Você pode prestar consultoria. Você pode oferecer consultoria para quem está começando. Você pode oferecer consultoria de outras áreas. Depende do que você faz. Suponhamos que você é um mega técnico sobre algum software. Você pode oferecer consultoria sobre isso. Eu conheci, por exemplo, isso é interessante. Eu conheci o Stan na Estônia. Ele, ele, é, ele é estoniano e tudo mais, e ele trabalhava numa empresa. Só que o tempo inteiro ele ficava indo prestar serviço, consultoria para outras empresas, porque ele era um dos melhores, ele é na verdade um dos melhores experts em, um, em uma ferramenta lá, em um software de construção, de, de designer, algumas paradas assim para construção, para engenheiro. É uma parada para engenheiro. O cara domina aquele software, as pessoas contratam ele para ele ensinar a usar o software. Como freelancer, ele fazia isso. Só que ele fez tanto isso, dando essa consultoria, que ele resolveu sair da empresa e montar um software pra ele. Hoje ele tem um software e ele vende. Isso daí é uma forma de, de, de... Coisa que eu vou falar, é a nona forma de se ganhar dinheiro. Nona fonte de renda online. Mas o que que acontece? O Stan, que era um cara que prestava consultoria, alguns anos depois ele criou uma outra fonte de renda. e Já já eu te explico e eu volto na história do Stan. Então, aqui você pode ser um expert da consultoria via Skype. Consultoria de negócios, consultoria de saúde, consultoria... O de saúde você tem que analisar, a legislação se permite, caso você seja médico e tal. Porque tem um monte de, de coisinhas que não permite. Mas você pode dar consultoria jurídica, você pode dar consultoria de um monte de coisa. Depende da sua área, depende do que você domina e você pode dar consultoria no que você domina. E se você não domina nada, você pode estudar, aprender algo e prestar consultoria também, tá bom? Beleza, vamos para a quinta fonte de renda. A quinta fonte de renda é o seguinte, você pode trabalhar como gestor de mídias sociais. O que, que é isso? Você gosta de Facebook, você gosta de Instagram, você gosta de YouTube, você adora pesquisar essas coisas, você adora usar isso. Tem um monte de empresa que quer pagar pessoas pra fazer isso. É sério, tem um monte de empresa que quer pagar pessoas pra fazer isso. Porque não tem tempo, por exemplo, eu não tenho tempo de ficar procurando hashtag, de ficar procurando palavra-chave pra fazer os vídeos. Até tem um pouquinho, mas é, é um pouco trabalhoso, é chato. E se eu tiver que pagar alguém pra fazer isso, um preço justo, vale a pena. Eu vou analisar os prós e contras e vale a pena eu pagar uma pessoa para fazer isso. Estou falando eu, mas a maioria das empresas não tem tempo de fazer isso e não querem contratar um setor de marketing, porque sai muito caro um setor de marketing. Então elas tendem a contratar pessoas que vão ser os gestores de mídias sociais. São pessoas que prestam serviço e trabalham de casa, cuidando das mídias sociais, etc. etc. Aqui tem um ponto interessante. É, eu, eu ensinei algumas pessoas uma estratégia de como virar um gestor de mídias sociais. Até no meu curso eu falo isso. Eu tenho um bônus lá no meu curso de como criar uma empresa, você monta uma empresa de prestar com serviço de mídias sociais. Aí tu pega 10 clientes de 500 reais, tu tem 5 mil por mês e 10 clientes uma pessoa consegue atender, entendeu? Então são estratégias, mas você consegue aumentar muito o seu negócio com, com essa forma. Aqui você requer um pouquinho de conhecimento nas mídias sociais, mas isso... Talvez aí um final de semana estudando a fundo no YouTube você aprende como cuidar do Instagram, do Facebook, do YouTube, do LinkedIn e das outras redes, tá bom? Isso é simples, mas claro, você tem que sempre pregar, é, um, você tem que sempre utilizar uma estratégia com conteúdo de qualidade, tá? Não, não vá vender qualquer coisa, ofereça sempre o melhor, porque o cliente que está te pagando, ele vai te contratar pelo melhor serviço possível. E se você não for um bom profissional na sua área, mesmo que iniciante você não for uma pessoa dedicada, a tendência é que você se queime no mercado, aí aí acabou o seu nome, aí é complicado, beleza? Vamos lá, sexta forma de, de ganhar dinheiro, de ganhar uma renda extra online, essa forma, a partir de agora, todas essas formas que eu falei anteriormente, as cinco que eu falei, requer que você tenha que executar alguma coisa, ou seja, você precisa utilizar o seu tempo, a sua hora para executar aquilo, a partir de agora eu vou falar coisas que você vai executar uma vez, e aquilo ali vai te render ao longo do tempo, tá ok? Essas são as melhores fontes, claro que você não começa por elas, porque elas são mais trabalhosas, elas demoram um pouco mais, só que elas são totalmente possíveis. Sexta fonte de renda, a sexta fonte de renda, é basicamente é você criar, é, ganhar com anúncios em canais de, de mídia. Por exemplo, você faz uma conta aqui no Google AdSense, você faz uma conta no Google AdSense e você pode criar um blog e colocar lá os anúncios no teu blog e falar. Conforme as pessoas clicam nos anúncios no teu blog, você ganha um pouquinho do Google AdSense. Ou o exemplo famoso YouTube. As pessoas fazem vídeo e aqueles anúncios chatos que aparecem no começo do YouTube. Para quem faz o vídeo, aquele anúncio é uma maravilha, porque cada vez que aquele anúncio aparece, ele está ganhando alguns cents. Então, às vezes, o anúncio aparece em várias, várias etapas do vídeo, ele está ganhando alguns cents. AdSense. claro, é pouco, mas é possível, caso você tenha um, um canal interessante, você fale de coisas que as pessoas começam a ver, você pode ganhar. Não tem o um valor exato, o Google ele estipula de acordo com, com o tipo de site, tipo de conteúdo, tipo de clique, então não tem como eu te falar, ele paga X por isso. Tem canais no YouTube com 30 milhões de, 30 milhões de pessoas e ganham, sei lá, 100 mil dólares. E tem canal no YouTube com 2 milhões de pessoas e ganham 100 mil dólares também. Então é, é, é muito complexo e tem canal com 15 mil pessoas que ganham mil dólares por mês. Eu conheço alguns assim. Então é possível você ter um, um resultado. Sim, é possível você ter um resultado com AdSense, tá bom? Essa é a fonte de renda número 6, canais de conteúdo, anúncios em canais de conteúdo. Você ganha com isso. As pessoas clicam e você ganha. Então você tem que ter um blog, você tem que ter um canal no YouTube com essas coisas. Agora, uma fonte de renda melhor do que os anúncios... De, de canais de conteúdo é trabalhar como afiliado eu não recomendo muito afiliado porque às vezes as pessoas querem começar como afiliado e começar como afiliado talvez não seja tão bom porque não dominam fazer anúncio, não dominam criar conteúdo então isso acaba atrapalhando, mas se você tem um canal de conteúdo e está ganhando com AdSense você pode trabalhar como afiliado também e lucrar um pouco mais ali tá? tem um monte de fonte que se, se junta aqui, tá? você pode trabalhar com várias fontes ao mesmo tempo não precisa ser exatamente uma o que, que é ser um afiliado? Ser afiliado é simplesmente ser um representante comercial de alguém. Falando bem, bem simples. Você vende alguma coisa em troca de uma comissão. Basicamente é isso. Imagina só, você divulga um, um curso que você gostou, e a pessoa compra e você ganha uma comissão por aquilo. Você divulga um produto que você gostou A pessoa compra e você ganha comissão com aquilo Você pode ganhar Aqui tem outras fontes de afiliados Como a Amazon e coisas assim Mas eu coloquei só as principais que eu gosto Que são as de produtos digitais Que é a Hotmart e a Monetize Hotmart Se você, você cria uma conta gratuita no Hotmart Você vem aqui em mercado E tem um monte de produto aqui Então vamos lá Você tem um blog por acaso de como tocar guitarra Pô, tem um cara que criou um produto de como tocar guitarra esse produto, ele me dá uma comissão de R$51,00 e ele custa 100 reais. Então, cada pessoa que comprar, que pagar R$ reais, eu ganho 51 com o meu link. Então, você vem aqui com a sua conta gratuita, você clica aqui para afiliar-se, você vai virar um afiliado deles. Ó, agora, eu já sou um afiliado, você já é um afiliado, viu? Tem alguns que pedem para você enviar e-mail. Clique aqui, eu copio, ó, tem um link separado. Eu copio esse link, vou lá na página, eu divulgo esse link no meu, no meu site ou no meu vídeo. Quem clicar nesse link e comprar, eu ganho comissão. É assim que funciona. Isso é ser um afiliado. Não é tão simples como parece, mas... Pegar o produto e vender é simples, o difícil é fazer as pessoas comprarem o produto, mas aí já é outra coisa, você precisa ter estratégia de conteúdo, você precisa fazer vídeo de qualidade, você precisa ter audiência, você precisa ter seguidores, então não é assim também tão simples, por isso que eu falo que afiliado não é tão simples, porque as pessoas saem pegando esse link aqui, colando em tudo quanto é grupo e ninguém compra, porque não é assim que funciona, você precisa fazer um vídeo explicando, mostrando que vale a pena, aí sim as pessoas podem pensar em comprar, tá bom? Outra forma também é a Monetize. Você pode vir aqui na Monetize, eu vim aqui, ó, loja. E aqui tem os produtos que estão vendendo, ó. Futebol milionário, é, desdobramento lotofácil, Tem gente que compra essas coisas e você pode vender. Guia da venda, é, superando a depressão. Ó, esse comissão, R$ reais, Ele custa R$ e a comissão é 335, porque é um produto digital. Tá vendo que a comissão é muito boa? Porque os produtos são cursos. Cursos podem dar comissão muito boa, porque uh, ele já foi produzido, então eu não tenho mais gasto para manter o curso. O gasto é, é o mesmo, para ter um, dez ou mil alunos. O custo, o custo para manter esse, esse curso online é a mesma coisa, tá bom? Então essa é outra fonte de renda que eu gosto, que eu não recomendo. Beleza, partindo daqui, a gente entra nessa outra fonte. Que é a que eu mais gosto. Eu sou apaixonado por essa fonte. É a que mais me dá dinheiro. Essa que eu mostrei pra vocês, que me rendeu uh, 375 mil pra empresa e 64 mil pra mim, líquido. A empresa é minha, tá? Mas líquido, líquido pra eu gastar foi esse valor. Claro que todos os meses um pouquinho, não é? Eu não ganhei assim de uma vez. É, é basicamente essa daqui, ó: Ser um produtor de produtos digitais. Ou seja, infoprodutor. O que, que é isso? Você domina alguma área, você pode criar um produto online sobre aquele assunto. Suponhamos, eu ensino as pessoas como criarem negócios digitais. Eu ensino do passo a passo, o que, que a pessoa tem que fazer no começo, como que ela vai fazer, o que, que ela vai seguir, etc, etc, etc, até ela conseguir criar um produto digital e vender. Esse é o meu produto, eu tenho esse produto. Eu também ensino pessoas que querem criar páginas para recrutar pessoas. Eu também ensino pessoas a criarem negócios online. Eu também ensino empresas a aumentarem suas vendas pela internet. Eu tenho cursos disso. E eu consigo vender. Eu consigo vender. E vender. E vender. Cada vez mais. Então essas são as fontes. Isso é ser um infoprodutor. Você vender uma informação. E as pessoas pagam por isso. A diferença de um consultor para um infoprodutor é, é basicamente o seguinte. Tá aqui. ó. Uh, consultor. Uh, você pode ser... Um expert em alguma coisa e oferecer consultoria. O consultor, ele precisa estar ali, a hora dele, junto com o cliente, explicando. O infoprodutor é a mesma coisa que esse consultor pegar o conhecimento que ele tem, gravar um vídeo e vender a cópia do vídeo. Isso é ser um infoprodutor. Vender um conhecimento gravado várias vezes. Tá bom? Essa é a fonte que eu mais gosto, gente. Vocês não têm ideia por quê. Suponhamos que você sabe como desentupir peer. Se tiver gente querendo comprar um curso de como em Pia, você pode vender. Claro, você tem que pensar em produtos que sejam de qualidade, produtos que vão resolver problemas das pessoas de verdade. Por exemplo, tem um, tem um cara aí que vende um curso de como fazer as mulheres responderem para ele no Tinder. E ele manda mensagem e as mulheres respondem. Aí ele, ele descobriu que tem pessoas querendo comprar um curso disso, ele criou um curso e ele vende muito. Tem uma outra pessoa que criou um curso de como fazer manutenção de celular. Tem gente querendo comprar, então ele foi lá e vendeu um curso, porque ele sabia fazer manutenção de celulares. Tem outro curso de como falar inglês, porque tem um monte de gente querendo falar inglês e tem um curso que vende como falar inglês. Então, assim, isso é criar um produto digital, um infoprodutor, tá bom? E ele ficar automático vendendo. Beleza. Aqui teve um produto de... Foi de emagrecimento, de emagrecimento também são produtos que vendem bastante, existem vários produtos em várias etapas e as pessoas pagam, tem produtos que custam 10 reais, tem produtos que custam 20, 30, 40 mil e tem pessoas que pagam, tudo depende do público, do problema que você resolve, mas é possível, claro, você não começa vendendo vender um produto de 40 mil reais, você começa a vender um produto mais barato, porque o mercado precisa te conhecer, mas beleza, partindo daqui da oitava fonte, a gente vai para a nona fonte, eu até deixei esse site aberto aqui, Nona fonte é criar uma ferramenta web, um aplicativo, um plugin. O que, que é isso? Eu deixei esse site aqui da Builderall. O Builderall é uma ferramenta que eu utilizo para criar meus sites, minhas páginas e tudo mais. E quando eu falo da Builderall, o que, que acontece? O cara que criou a Builderall, ele foi lá, contratou um programador, ele criou uma ferramenta de como fazer site, de como fazer as coisas, e ele vende a assinatura da ferramenta. Entendeu? Exemplo, você quer um aplicativo para o seu celular. Você quer um aplicativo para o seu celular. Aí tem aquele aplicativo que é muito bom, mas você precisa pagar R$3. É. Isso é uma ferramenta web, é um aplicativo. Você pode criar ferramentas web, aplicativos, plugins, que vão ajudar as pessoas e elas vão pagar por isso. Tá bom? Essa é a nona forma, nona fonte de renda. E assim, aqui eu já não estou avançando muito, se vocês repararem, porque aqui já é um pouco mais complexo. Não tem como eu avançar e falar, faz isso que você vai ter resultado. Não, existem N fatores aqui, mas até a quinta fonte de renda, eu expliquei com detalhes, porque você consegue agora começar a fazer e começar a ter resultado, tá bom? Até a quinta você consegue assim, da noite para o dia você consegue fazer. As outras requerem um conhecimento um pouco mais aprofundado. E a última fonte de renda é loja virtual. Você pode criar uma loja virtual, que é um dropshipping, Aqui eu mais recomendo o dropshipping, por quê? Se você monta uma loja virtual, você vai ter que ter um estoque, você vai ter que ter essas coisas. Então você vai ter que ter um local físico para guardar as coisas. Beleza. O modelo de loja virtual chamado dropshipping, você não precisa ter estoque. Basicamente você tem uma loja que vende um produto. Quando a pessoa compra o produto, o seu sistema dá a ordem lá para o produtor para ele enviar para o cliente. Vamos ser mais claro? Você compra um produto num site, aí ele manda a ordem lá para o chinesinho que produziu, e o cara lá da China manda para o teu cliente final. É assim que funciona o dropshipping. Então você, como dono do site, você não precisa ter estoque. Essa é uma fonte de renda que você não precisa ter estoque. Você usa o estoque do seu produtor lá na China. É interessante? É. Tem outros problemas que acontecem no meio do caminho, como alfândega, taxação, impostos. Por isso que eu deixei ela por último, porque ela é uma das formas complexas para se fazer. E... Tem gente que tenta investir, tenta começar nelas. Eu não recomendo começar por elas, a menos que você tenha pelo menos aí uns 5 mil, 10 mil reais para poder investir sem medo de perder. Agora, se você está buscando renda extra, acredito que você não tenha 5, 10 mil reais para investir nela. Então, seria mais aconselhado você começar pelas mais simples ou até mesmo criar um produto digital, caso você já tenha conhecimento. Tá? Sobre criar um produto digital, depois eu posso explicar um pouco mais sobre essa parte. Espero que você tenha gostado dessas fontes de renda, aplique no seu dia a dia, porque é totalmente possível, você pode ter essa mesma experiência que eu, de conhecer outros países, de vivenciar outros momentos, experiências únicas, ok? Eu estou aqui em Lagos, em Portugal, e é uma sensação incrível, você ter a liberdade de poder sair um dia e vir para uma praia, se reparar a praia está bem vazia, bem deserta, porque a maior parte das pessoas estão trabalhando, hoje é um dia comum para a maioria das pessoas, e a possibilidade de criar renda extra me fez com que eu tivesse essa alternativa, então se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com alguma pessoa que precisa também de alguma renda extra, que precisa aprender um pouco mais sobre como aumentar o próprio rendimento mensal, independente de emprego ou não. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.